Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os erros que cometemos ao longo dos anos e também sobre as consequências que vêm para a nossa vida, pois devido à lei da semeadura, né, que nós temos a Bíblia como regra de fé, e a lei da semeadura diz que tudo que nós plantarmos nós colheremos, seja bem ou seja mal, nós colheremos na mesma medida. Então, ainda que recebemos o perdão de Deus mas as consequências elas virão, e esse vídeo eu quero falar com vocês sobre como devemos agir, como devemos agir quando as consequências vêm, eu vou utilizar inclusive uma passagem bíblica e nós aprenderemos algumas coisas e talvez nos libertaremos de alguns traumas quando erramos, porque quando erramos, o nosso subconsciente ele começa a enxergar as coisas apenas pelo lado da fatalidade, sempre pelo ponto de vista negativo, nós não conseguimos mais ter uma ótica positiva nas coisas, Geralmente, quando as coisas derem errado para você, você vai começar a enxergar agora tudo negativo. Se você está num período, numa fase, onde está sofrendo consequências de decisões erradas, ainda que uma pessoa chegue para você, por exemplo, e diga que você vai ganhar 500 mil reais, 100 mil reais, você vai dizer: Isso é impossível, eu não joguei na loteria, eu não consigo trabalhar para ganhar isso. Agora, se alguém chegar para você e falar, se você sair hoje na rua, você talvez vai ser assaltado ou atropelado. Você diz, é, provavelmente eu vou ser mesmo, porque está tão perigoso na rua, né? Veja que a, a mente de uma pessoa, a mente, o subconsciente, quando uma pessoa está acostumada a perder, a, a dar tantas coisas erradas, ela já está programada, a sua autodefesa está programada a aceitar somente o lado negativo das coisas. Somente opiniões negativas, inclusive. Mas veja que os problemas que surgem, nós podemos encará-los, nós podemos enxergá-los de duas óticas. A primeira é o ponto de vista da fatalidade, por que, que isso aconteceu, agora a minha vida vai ser uma desgraça, nunca mais eu serei alguém... Esse é o primeiro ponto, que não é o bíblico. O ponto bíblico é você encarar o desafio, a luta, a perda, você encarar como um obstáculo, como um aprendizado, como uma experiência nova, para que você comece a partir desse erro, uma vida plena, feliz e alegre em Cristo Jesus, porque esse é o propósito de Deus para os seus filhos. A passagem que nós vamos nos embasar, que nós vamos estudar, está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, capítulo 12, o capítulo 11 fala sobre o pecado do grande rei Davi, o rei que era segundo o coração de Deus. Ele cometeu um pecado gravíssimo. Era para ele ter ido para a guerra, ele não foi, mandou o seu exército. E aí, a Bíblia diz que certo dia ele está na, na sua sacada do seu palácio, descansando, e ele vê uma mulher chamada Batseba, que a Bíblia diz que era muito formosa, estava se banhando. E ele, admirado com aquela mulher, mandou chamar ela, e teve relações com ela, é uma mulher casada, inclusive, seu marido, o Urias, estava na guerra, lutando pelo rei, lutando por Davi. Como se não bastasse o adultério que Davi cometeu, ele ainda descobriu que ela estava grávida e ao descobrir que ela estava grávida, mandou Urias para a linha de frente da batalha para ser morto e de fato foi o que aconteceu, Urias foi morto. Agora, veja que cenário que aparentemente, para a pessoa que está com os olhos fechados, né, bloqueado, bloqueado para o certo, parecia um cenário perfeito, ou seja, ele ficou com a mulher que ele estava apaixonado, o marido dela morreu, ninguém ia descobrir que a criança né, era dele, ou seja, que ele tinha cometido um adultério, um cenário perfeito. Mas Deus, Deus sabe tudo, Deus é justo e Deus às vezes Ele precisa nos tratar para nos curar e para nos tornar uma pessoa melhor, para que possamos ser uma pessoa à luz, para que possamos ser luz no meio das trevas. Deus não vai poder te usar, meu amigo, minha amiga, enquanto tiver alguma coisa em oculto. As consequências vieram. No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Natã. E uma pessoa, quando ela está com a mente fechada para o erro, precisa às vezes Deus utilizar uma parábola. Natã chegou e falou uma parábola para Davi. Natã chegou e disse assim, Davi, preciso te contar uma história, meu rei. E a história é a seguinte, existia um homem muito rico, e esse homem tinha muito gado, muito gado ao seu dispor, e ele ia receber um estrangeiro, uma visita, e ao lado dele tinha um vizinho que tinha apenas uma cordeirinha, que tratava como uma filha, um único animalzinho, tratava como seus filhos, criou como seus filhos, uma única. Mas esse homem rico, ao fazer um assado, um churrasco, vamos dizer assim, vamos usar a nossa linguagem. Ao fazer um churrasco para o estrangeiro, esse homem rico pegou a única cordeirinha daquele homem pobre e fez o assado para o estrangeiro. Davi indignou-se e Davi disse, esse homem é digno de morte e ele tem que restituir quatro vezes mais. Aí o profeta Natã, talvez com o um dedo no rosto de Davi, disse, você é este homem. Deus poderia te dar muito mais. Deus tirou o trono de Saul, Davi, para dar para você. E se não bastasse, Deus te daria muito mais. Você foi pegar a mulher de Urias, que era fiel a você. Afinal de contas, ele estava lá, na linha de frente da batalha, e se deitou com a mulher de Urias. Mas interessante que eu acredito que esse é um dos motivos que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi não ficou se justificando. Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Mas aqui é o ponto-chave agora que eu gostaria de ler uma passagem com você, que é o que devemos fazer quando vem as consequências. Você quer saber? Por isso, eu te peço que já vai dando like nesse vídeo, já vai se inscrevendo caso você não é inscrito, para que você receba as nossas notificações, porque agora também nós vamos aprender o que devemos fazer, o que Davi fez, pois afinal de contas, ela estava grávida. E o profeta Natan disse assim, a criança, a criança vai morrer. O que Davi fez diante dessa situação? Se você tiver uma Bíblia com você, eu gostaria que você abrisse então no 2 livro de Samuel, no capítulo 12, e começasse a acompanhar comigo. Do 12 até o 19, mais ou menos, diz que Davi estava orando, jejuando pela criança, porque a criança já estava doente. Diz que Davi estava orando, pedindo a misericórdia de Deus, rogando a misericórdia de Deus, jejuando pela criança, se humilhando. Mas no versículo 19, ele viu que os seus súditos estavam cochichando e ali ele entendeu que a criança já estava morta. Eles não queriam inclusive falar para Davi que a criança estava morta porque eles diziam entre si se hoje ele não está comendo somente pela criança estar doente, imagina se nós falarmos para ele que a criança está morta, o que vai ser do rei? Mas vejam a atitude de um homem que reconheceu que errou e que quer fazer de tudo para mudar. Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Pois remorso é apenas o medo da consequência. Agora, arrependimento é o desejo de mudança. Veja o que Davi fez. No versículo 20 está escrito assim: são alguns passos, tá? Alguns passos que Davi fez. E o passo número 1 um diz assim: no versículo 20, então Davi se levantou. Primeiro passo que você precisa fazer: se você caiu, se você errou, se você perdeu dinheiro. Eu recebo tantas mensagens. Meu Deus do céu, vocês me mandam, são centenas, são milhares de mensagens de pessoas dizendo, pastor, eu estou frustrado, eu errei, eu pequei, eu, eu adulterei, é, pastor, eu perdi dinheiro dessa forma, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O primeiro passo, o primeiro passo, primeiro primeira etapa na vida de Davi foi: ele se levantou. Você não vai conseguir iniciar um novo processo na sua vida se você estiver caído. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma iniciativa de se levantar, se posicionar, se posicione na presença de Deus, diz Deus eu peço perdão, eu aceito o seu perdão, recebo o seu perdão, independente das consequências e eu estou me reposicionando agora, eu quero recomeçar, a palavra recomeço. Então ele se levantou da terra e aqui diz assim, se lavou, ou seja, ele se purificou da sua imundícia, ele limpou a sua mente, ele deletou pensamentos malignos, diabólicos, sentimentos egoístas, ele deletou, ele se limpou, obviamente o que eu estou falando para vocês é uma ilustração do que está escrito. Eu estou apenas revelando o que está atrás da letra. Ele se levantou e aqui diz ele se lavou. E depois diz assim, e ele se ungiu. Sabe o que, que eu entendo que isso significa? Ele se consagrou, ou seja, trouxe um refrigério. Ele se reposicionou na presença de Deus para que não tivesse mais acusação agora do inferno sobre ele. Agora ele tem autoridade, ele tem unção, ele tem virtude. Ele é um novo homem, ele se ungiu. E na sequência diz assim, isso é lindo, e mudou de vestes, na minha opinião, na minha humilde opinião, mudou de vestes, trazendo pelo lado da revelação da palavra, significa, agora Ele é uma nova criatura, vestes brancas, é isso inclusive que a Santa Ceia nos proporciona, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele mudou as suas vestes e diz assim, e entrou na casa do Senhor, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio a sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. O último passo foi entrar na casa do Senhor, depois que está limpo, depois que se reposicionou, depois que se levantou, veja que ele se levantou antes de ir para a igreja. Ele não foi para a igreja pedir para alguém botar a mão na cabeça dele, não. Primeiro ele se levantou, ele se reposicionou, ele se consagrou, primeiro ele se consertou com Deus depois ele entrou na casa de Deus não para pedir nada, <risos> ele, ele entrou na casa de Deus para adorar. Como podia ele? A recém tinha perdido um filho. Ele entrou e adorou. Será que não é isso que nós temos que fazer de vez em quando quando tudo está dando errado? Será que não é isso nós temos que entrar e não pedir, mas adorar e dizer, Senhor, obrigado pela sua misericórdia e eu aceito as consequências? Porque muitas vezes nós pedimos para Deus tirar as consequências, mas quando nós fazemos algo de bom, nós queremos as consequências, queremos os frutos. Mas quando fazemos algo de mal, nós dizemos, Deus, perdoa-me, tira de mim as consequências. Davi não pediu para Deus tirar as consequências, Davi entrou e adorou. E só depois disso ele se preocupou com o seu corpo, porque diz que depois de todo esse processo, ele foi se alimentar, ele comeu. E o que vem após isso, pastor? O que vem após isso? É um novo ciclo na sua vida, meu amigo, minha, minha amiga, porque a Bíblia diz que com a mesma mulher, na sequência você pode ler aí na sua casa, onde você se encontra, a, a Bíblia, a Palavra de Deus nos menciona que com a mesma mulher, ele teve um novo filho. Sabe qual é o nome do novo filho? Salomão. <risos> Agora o próximo filho tem a aprovação de Deus. Esse novo filho é nada mais, nada menos do que o homem mais sábio que já existiu e mais rico. O homem mais sábio que já esteve aqui na terra foi Salomão. O filho que Davi teve depois de se levantar, de se ungir, depois de ir para a casa de Deus adorar, de trocar as vestes, de fazer todo esse processo que nós aprendemos. Ele aprendeu com as consequências. O que nós aprendemos com as consequências Muitas vezes, por exemplo, até no lado financeiro, você talvez perde dinheiro. O que, que você aprende com isso? Nada, porque você se endivida mais ainda. Você sai de um relacionamento frustrado. O que, que você quer fazer? Entrar num outro mais frustrado ainda com alguém que não tem nada a ver com você. Você sai de um negócio que não tinha nada a ver, que você não ganhava dinheiro e vai para um outro ramo de atividade que você não entende nada, que não é do teu perfil. Ou seja, você não aprende com as consequências dos teus erros, meu amigo, minha amiga aprenda com as consequências e siga esse passo a passo e vá para casa de Deus e adore a Deus e tudo vai dar certo porque Deus é um Deus que tem prazer em lançar no mar do esquecimento <risos> existe o um mar do esquecimento nós é que nos lembramos geralmente das coisas que fazemos mas Deus quando nós tomamos a decisão de mudar de seguir em frente Deus tem o prazer de nos perdoar por isso aprenda com os erros do passado siga o passo a passo, o manual das consequências e que você possa, a partir de então, viver um novo ciclo com Deus, abençoado e próspero. Que Deus te abençoe poderosamente. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Também eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais, abençoe outras pessoas. E também se gostou, deixe o um like. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tchau, tchau.